Yeah, é humano, bro. Quer Sim, mas, não, mas é aquela coisa, é humano, mas, mas eu que não que é sinto qualquer simpatia por, por aquela pessoa. Eu também não. Bro, mas acho assim... que é um bocado menos humano que tu, bro. Acho que também tenho que perder... Não, menos um humano um não é, que... aliás. Tem muito mais humano nele que tu. Nem porque que seja nos queixos, estás pois, a ver? Pois, porque os comeu, não é? <risos> porque os comeu é mais humano que tu, pois. Pois. Ah, ah bro. Até que ponto é que não perdes a tua humanidade a fazer uma coisa daquelas, Bruno. Eu acho que tu nunca perdes, faças o que tu fizeste, nunca perdes a tua humanidade. É o que eu estou dizendo. Mas o ser humano é uma tu coisa tu muito negra. É é, tipo, olha, white, não é tipo preto eu, ou branco. eu, é eu acho tem, que tipo ele estava para aí a mais três ou quatro de mudar de forma. <risos> <risos> porque... Não, porque... Sim, mas a cena é: tu, tu, tu vês, tu mesmo no. Tu me movias no olhar dele, ele já tinha os olhos de ah, cores tipo diferentes. Pessoa a, pessoa a pior pessoa do mundo, estás a ver? Que faça a coisa que para ti é a pior pessoa do mundo.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 Aquele jogador do NBA o teu favorito, como é que ele chama? Eu não tenho... O... Ah, punk, tipo, matava, matar toda a gente da equipa favorita de NBA. Tenho a certeza que o gajo tinha ali uma merda qualquer que fazia dele um gajo tu até perder. Certo, putido. bro, mas também já não teria perdido parte da humanidade dele? Por matar uma pessoa? Isso, não é? sei, bro, nunca... Não sei. Bem, imagina preocupar-me com a morte de uma equipa inteira da NBA uh, não digo mas entusiasmo... por fazer parte da storyline melhor liga do mundo olha matar uma equipa inteira e depois no ano seguinte essa equipa seria campeã exato era tipo, um chapéu um é, exatamente mas não mas olha aquele olha o moço da, da, da ilha da Dinamarca Sim. Sim. Não da, não da achas Noruega tipo, da Noruega desculpa não achas que, que esse gajo, tipo perdeu um bocado a humanidade dele a fazer aquilo não achas que há não, alguma eu coisa dentro o... dele tipo num, não não deixou não deixou ok qual é que é o critério para perderes a tua humanidade é o mal que tu é mal que tu o mal que, que tu, tu um... eu não estou a dizer okay. que tipo as pessoas não são então santas. então, então não, não, não, não, o calma, Kengis Khan é dos seres humanos menos humanos que já existiu e mesmo assim deixou de totes. Se calhar, bro. Eu não estou a dizer... obviamente que são humanos. Tipo, o DNA não, o deles, de poder, o, o, não, o DNA deles é, é humano. São seres humanos como toda a gente. Pois. Mas tipo, dentro de ti, tipo, o que, fa... tipo, o que faz das pessoas humano, humanas, de certa forma, não perdes isso. Não? Mas como é tens de definir o que é um que é, é é ser isso? humano? Como é que, sim, como é que ah. perdes? Como é que perdes? Quando é que ganhaste a tua humanidade? Tu nasces humano, mas à o, o, medida que vais praticando mal e quanto pior o teu mal. o não és humano? És, claro. Ok. A tua data de formação, tu é. Cá, ó, bro. Tu. tu de... Eu estava-me porque... a rir, eu, isto levava à conversa do aborto. Do pois, mas. Ah, não, vamos. Quando é que tu ganhas essa humanidade? É. No mesmo? C... Toda a gente é Toda humano, a gente humano Ok, e tu vais perdendo... tipo é Consoante as tuas ações. Tu com um tanque cheio que, vai, que vais vaziando. Ah, e podes ganhar, podes tornar-te mais humano. Claro. podes perder, a partir da poderás ganhar. Claro. É, eu acredito é, que eu sou, eu, acredito, eu acredito em alguma redenção. Não sou religioso, mas Tu Acreditas, que, acreditas, que, que, acreditas que, que esse gajo... Que esse gajo... O gajo que matou aquelas 78 putos. Não, parece muito religioso com o que estás a ter. Mas eu não sou... está bem, eu sei que Não com a parte da redenção, mas com a parte de que existe um critério de humanidade. Todos nós nascemos 100% no céu. Estás a ver cada merda que nós não, fazemos. Não, não, não, não. Está é uma lógica, está é uma lógica. É lógica. <risos> Vais-te confessar e poderás ter. Mas Pronto, depois tens de ter uma, é uma redenção para chegares outra vez e passares ao canto. É ao tipo para uma, céu. um uh, medic não. pack. Estás a ver? Não, porque lá está. <risos> não, porque lá está, a religião também tem uma falha muito mas, grande, não, que é independentemente isto... das coisas que tu quiseres que mas tu faças ou não, chegas a perdão e vais para o céu. O teu pensamento foge do discurso e do canon religioso, mas é paralelo.